Agora temos aqui um sujeito que nasceu 22 de agosto de 1991. Interessante! Podemos então prosseguir com a operação? Sim, podemos prosseguir, doutora! Ok. Mas a passar de -te de televisão multimédia. Uh, aqui tá. Ok. Agora passa a alguns estágios curriculares e voluntariados. Uh. Sim, sim! Aqui tem o estágio. E aqui também tem o voluntariado. De... Ok, agora passei umas habilidades. Ah, uh, aqui tem! Produção e edição vídeo. Animação. Game development. Design gráfico. Uh, 3D. Inicção de imagem! Uh. Pronto! Está na ortografia do nosso jeito! Oh. Onde é que raios estou? O lugar é este pá? Ele está vivo, é yeah. Yeah. Maravilha! Epá, eu não sei onde é que estou, nem sei quem vocês estão. Epá, mas aquele tão parece bonito. Espera aí. Espera aí, tudo bem nos deixa o botão! Tudo bem nos deixa o Isto é aqui...